E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca. Olha só, quinta-feira agora, dia 27 de março, vai começar o novo update do Forza Horizon 5 chamado Rick Performance. E a gente vai dar uma olhada aqui em todos os carros que a gente vai poder resgatar quando a gente vai completando aqui os pontos. Se você não sabe nada sobre isso aqui e não quer perder nenhum desses carros, já se inscreva no canal, porque toda semana eu trago os desafios e mostro como que você faz. Olha só, na capa desse update, completando 80 pontos, a gente vai poder pegar a Ferrari 5, 599XX, carro muito raro e completando 160 pontos a gente vai poder pegar a McLaren F1, que é um carro excelente nas corridas online classe S1. Para a gente pegar esses dois carros, a gente tem que completar os eventos de cada estação. Nós estamos aqui na temporada de verão, que vai começar na quinta-feira agora e completando 20 pontos os desafios, você vai poder pegar o Huracan STO e completando 40 pontos você vai poder pegar a KTM GT4. Aqui no canto a gente tem os desafios do Fusantum e do lado os desafios diários. Na sequência a gente tem um evento do Horizon Arcade que vai dar 3 pontos. Depois a gente tem uma corrida online que vai dar um Lancer GSR99, um carro muito bom na classe A. Depois nós temos dois Event Lab que vão dar 3 pontos cada um. E ali no canto eu consigo ver uma placa de perigo e um radar de velocidade. Cada um vão dar 2 pontos e super willspin. Na sequência a gente tem uma área de velocidade e mais duas corridas uma corrida vai dar uma BMW M5 2012 e a outra vai dar um Porsche 911 2019 e cada um dos eventos de corrida vão dar cinco pontos na sequência a gente tem uma caça ao tesouro que vai dar três pontos e depois um evento de tirar foto que vão dar dois pontos temos um evento do Horizon Open que vão dar dois pontos temos aqui o rivais mensais que vai ser com a Lamborghini Huracan e depois a gente vai poder correr com um Porsche elétrico também cada um desses eventos vão dar quatro pontos e e a gente tem pontos adicionais que são das DLCs aí para quem tem as expansões. Essa aqui é a loja do Tom, que tem um Lotus GT1, carro muito apelão na classe S1. E tem um R8 V10. Comenta aí o que, que você achou desse primeiro evento de verão agora esse aqui são os desafios de outono tá, então completando 20 pontos você vai poder pegar um poste hashtag 70935 e completando 40 pontos você vai poder pegar o raro New EP9, a gente tem os desafios do Forza Tom com o Corvette e no canto a gente tem um Forza Tom diário, na sequência evento online que vai dar pra você um TVR Griff e mais 10 pontos para essa temporada, a gente tem dois Event Lab aqui que vai dar 3 pontos, depois eu tô vendo um radar de velocidade, uma área de velocidade um desbravador e mais três corridas, uma corrida vai dar uma BMW M6 2013 a outra vai dar um Porsche Panameira e a outra vai dar uma KTM as corridas dão cinco pontos e as proezas dão dois pontos, temos desafio de foto aqui que vai dar dois pontos, temos um colecionável ali que vai dar três pontos, temos aqui o modo rivais que quando a gente faz no verão já conclui e os eventos adicionais da DLC, a loja do Forza Tom tem uma McLaren P1 que é cansada e tem aquele carro ali, o Penhal, para você fazer as corridas de cross. Diz aí o que que você achou desse evento aqui de outono? agora nós estamos aqui no evento sazonal agora nós estamos no evento sazonal de inverno onde completando 20 pontos você vai poder pegar o novo Audi RS6 2021 e completando 40 pontos você vai poder pegar o Noble M600 outro carro raro hein? esse update que só tem carro raro na sequência desafios do Tom. depois desafios diários lembrando que os pontos do Tom servem para você resgatar os carros que estão na loja do Tom. nós temos um evento online aqui onde vai dar um Camaro 2015 15 mais 10 pontos dois event labs cada um vão dar três pontos eu tô vendo ali é os jogos da playground que vão dar três pontos depois uma placa de perigo que vai dar dois pontos um radar de velocidade dois pontos e uma área de drift dois pontos também e mais duas corridas onde uma vai dar uma lamborghini contas e a outra vai dar uma ferrari f355 na sequência a gente tem aqui um evento de caça ao tesouro que vai dar três pontos e um desafio de tirar foto que vai dar dois pontos temos um desafio do Horizon Open, dois pontos, os eventos das expansões e os rivais mensais. Essa aqui é a lojinha que tem um Koenigsegg 2017, o Aguera RS, um carro que é caro, né? Se você tiver muitos pontos e não quer gastar dinheiro, vale a pena pegar. E um DB11, um carro meio pesadinho, mas tem uma manobra legal na classe A. Diz aí, o que você achou desse evento aqui de inverno? Agora o último evento sazonal desse update que tá muito bom. Completando 20 pontos a gente vai poder pegar um Porsche Mission R, carrinho elétrico. E completando 40 pontos a gente vai poder pegar o Jaguar XKRS 2015. Na sequência temos os desafios do Forza Tom e os desafios diários. Temos uma corrida online que vai dar 10 pontos mais uma Ferrari 458. Dois Event Lab, cada um 3 pontos. Eu estou vendo aqui uma placa de perigo, um radar de velocidade, cada um 2 pontos pontos e super wheelspin depois uma área de velocidade duas corridas e um horizon tour temos uma caça ao tesouro que vai dar três pontos e um evento de tirar foto valendo dois pontos depois nós temos o um eliminador que vai dar apenas dois pontos os eventos do rivais e os eventos das expansões essa aqui é a lojinha do forza tom que tá tendo aqui um Rimak para você fazer as áreas de velocidade placa de perigo carro excelente e uma bmw m1 diz aí o que que você achou desse update eu achei um dos melhores, o último, achei top. Agora esse aqui tá demais, hein? Só carros do Forza Motorsport novo, hein? Essa aqui é uma provocação do update que vai chegar no dia 25 de maio. Conforme vai passando as semanas, a gente vai decifrando isso aqui. Então se inscreva no canal para você não perder nada, beleza? E se você é novo, aproveita. Na descrição do vídeo tem lista de dicas para jogadores iniciantes no Forza Horizon 5. Eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.